Olá pessoal, aqui é Gil Carvalho do Conquiste Resultados. Este ano foi um ano bastante difícil para quem estava tentando ingressar aí no mundo audiovisual, para quem estava tentando fazer vídeos para o YouTube, fazer produções de conteúdo e até mesmo gravar áudios. Porque nós tivemos realmente este ano alguns fatores aí que fizeram com que muitos produtos, muitos eletrônicos, principalmente câmeras e microfones, encarecessem sobremaneira. Nós tivemos aí a questão primeira, né? da pandemia e depois na sequência tivemos também uma alta do dólar. Isso fez com que vários produtos, aí, principalmente câmeras, tivessem seus preços muito elevados, ficando assim muito acima do alcance de muitos consumidores no bolso do consumidor brasileiro No lado de microfones também tivemos aí Uma alta muito significativa Os fabricantes tiveram aí mais dificuldades De produzir em função de restrições Da pandemia, restrições de importação Também no caso aqui do Brasil E nós tivemos aí realmente um ano bastante Difícil para quem estava pretendendo Comprar algum tipo de equipamento Porém estamos aí entrando na Black Friday E esse vídeo é exatamente para mostrar algumas ofertas Principalmente na área de câmeras Câmeras semiprofissionais As câmeras DSLR, essas câmeras que nós utilizamos utilizamos para produzir conteúdo, para que vocês possam então aproveitar essas ofertas que estão aparecendo aí no mercado, principalmente de hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro para amanhã, dia 27, na sexta-feira de novembro de 2020, que é quando nós vamos ter o pico da Black Friday. Então nessa análise que eu vou fazer, eu vou buscar alguns equipamentos que estejam aí na faixa abaixo de R$ 2.000, que são aquelas câmeras bem de entrada, que as pessoas procuram logo no começo, para quem está bem começando. E vamos buscar aí uma oferta abaixo de R$ 3.000, que vai ser uma câmera DSLR, que normalmente está na faixa acima de três mil reais que todo mundo já conhece aí, que é a Canon SL3, mas que agora com a Black Friday nós vamos conseguir ver essa câmera a um preço menor que 3 mil reais. Na verdade, considerando a realidade brasileira e todas essas questões que eu comentei com vocês aí no início do vídeo, esses valores vão acabar sendo valores de bom custo-benefício que você pode investir e você vai estar fazendo um bom negócio nessa câmera, neste equipamento, perfeito? Então vamos dar uma passada aqui no meu computador de algumas ofertas que eu encontrei aqui para que vocês possam ver e, se houver interesse, vocês podem comprar. E todas as ofertas eu vou deixar um link na descrição para que você possa ir direto lá no site da loja ou do fabricante. E quero lembrar para vocês que esses links são links de afiliado, então se você clicar lá e comprar você vai ajudar o canal, porém o valor que você vai encontrar e que eu vou mostrar vai ser o mesmo valor se você pesquisar aí, sem ser pelos meus links, mas aí você fica à vontade se você quer comprar diretamente aí na sua pesquisa, ou se você quer comprar também pelos links que eu vou indicar que são links de afiliado, perfeito? Então fica à vontade, é só mesmo a ideia do vídeo é mostrar para vocês algumas ofertas interessantes que vocês podem aproveitar de hoje para amanhã e que vão ser um bom custo-benefício para esses equipamentos. Vamos lá então ver as ofertas de Black Friday de equipamentos para você poder produzir conteúdo. Especificamente vou falar de câmeras, tá ok? Vamos lá! Muito bem, eu vou iniciar então aqui falando aqui dessa promoção da câmera Canon iOS SL3, que é esta fantástica câmera de entrada da Canon, que é recheada de recursos que você está vendo aqui no site da Amazon por 2.999 reais em 10 vezes de 299 reais. É um valor bastante legal, é um custo bem acessível para uma câmera que tem muitos recursos. A câmera tem bastante recursos, nós podemos enumerar aqui os recursos dela. Você já conhece aqui no canal a Canon SL2, a SL3, na realidade é uma evolução da Canon sl2 ela vem aí com um sensor APS-C de 24 megapixels isso aí vai permitir você tirar boas fotos tem um processador digic 8 o que é bem legal um processador que deixa essa câmera bem rápida é uma câmera que tem um iso aí que vai de 100 até 25600 expansivo até 51.200 ela tem um visor lcd móvel você tem a tela articulada, essa tela que vira, que todo mundo quer aí para gravar, para filmar, ela tem Wi-Fi, Bluetooth, você pode fazer a transferência das suas fotos diretamente para o seu celular. Você consegue controlar a sua câmera pelo celular, tipo um controle remoto. E essa câmera aqui tem o famoso e conhecido foco Dual Pixel Autofoco, que eu já falei aqui, já comentei aqui no canal, que é aquele foco que faz a detecção do seu rosto e acompanha o seu rosto e tenta acompanhar o seu rosto não deixando ele ficar de fora de foco isso é bem legal para você que faz aí faz produção de conteúdo o dual pixel autofoco é um sistema de foco fantástico muito legal então a canon sl3 tem essa característica na parte de vídeo você vai encontrá-la gravando em 1080p a 30 quadros por segundo a 60 quadros por segundo ou seja full hd você tem ela também gravando em 4k a 24 quadros por segundo porém o 4k dela você pede o dual pixel e também você vai ter um certo crop ou seja a imagem vai ficar mais aproximada mas esse 4k da sl3 não é de todo ruim você pode aproveitar em algumas situações eu estou deixando um vídeo aqui embaixo onde eu fiz uma comparação da sl3 com a t7 mais ou t7 plus e nesse vídeo eu mostrei que o 4k da sl3 pode ser útil em determinadas situações Uma outra coisa legal aqui da canon sl3 é que essa câmera tem entrada para microfone então você já pode chegar aqui colocar um microfone externo e melhorar o áudio das suas produções é muito legal essa característica de ter aí uma Entrada para microfone associada a um visor LCD articulado que você pode utilizar, ele é totalmente touch. E você tem também com esta câmera uma lente, que é uma lente estabilizada, ou seja, ela tenta diminuir aqueles balanços da sua mão quando você estiver filmando ou fotografando, e é uma lente do tipo STM, ou seja, uma lente que tem aí o foco suave, que não faz muito barulho, então isso é uma coisa bem legal da Canon SL3, são características que algumas pessoas não conhecem muito a fundo, mas são características bem importantes para uma câmera semi-profissional e que faz diferença aí na hora que você vai fazer fotos, e principalmente na hora de gravar, fazer produções de vídeo. É uma câmera muito leve, é uma câmera pequena, e você vai ter aí uma câmera que para vídeo, ela vai te atender perfeitamente mas vamos voltar aqui a oferta a nossa oferta então que você vai encontrar aí na amazon é de 2.999 o que é bem legal o produto vai ser entregue antes do natal você me pergunta é confiável comprar na amazon Na amazon do brasil amazon.com.br sim sim eu regularmente compro na amazon compro livros recentemente eu comprei um microondas aí que estava em promoção aí. Eu comprei o um micro-ondas, veio certinho, com garantia, nota fiscal, veio em três dias, do meu caso aí, do micro-ondas. Aqui. Você vai ter que ver o prazo de entrega, que aqui no caso está dizendo que a previsão é para sábado 5 de dezembro. Então, veja bem, aí fica a seu critério. Embaixo aqui, na descrição, eu vou deixar um link para este produto. Caso você tenha interesse em comprar pelo link, é só clicar aí. E como eu falei, você clicando aí, comprando pelo esse link, você ajuda o canal. Mas se você quiser comprar da forma que você achar melhor, navegando e chegando aqui na Amazon, não tem problema nenhum. Eu só estou apenas indicando para você esta câmera que é uma câmera bem legal é uma câmera DSLR que eu recomendo fortemente se você quer uma combinação ótima de entrada você está começando em fotografia e quer começar em fotografia e quer também trabalhar um pouco com o vídeo a combinação ótima hoje de câmera no mercado câmera semiprofissional, profissional é a canon sl3 muito bem mudando então aqui da sl3 para uma câmera mais em conta nós vamos aqui encontrar a na amazon também a t7 mais ou t7 plus aqui no canal eu fiz recentemente um comparativo entre essas duas câmeras e você pode ver aí e descobrir qual delas é a melhor mas aqui olha só esse preço da canon t7 mais está até mais barato que na própria loja da canon aqui está 1985 também parcelado aí em 10 vezes sem juros essa câmera é uma câmera mais voltada para fotografia e você vai ter aí algumas características bem interessantes dessa câmera que é 24 megapixels ela é uma câmera que tem wi-fi era é uma câmera uma câmera que tem nove pontos de foco assim como tem a nossa sl3 tem viewfinder tem um visor LCD, porém não é articulado e também ele não é touch, tá? Na SL3 é touch mas, a questão do visor articulado é para você que quer mais flexibilidade principalmente para vídeos e fotografia também ajuda. E o ISO dessa câmera é um pouquinho, a, a faixa de ISO dele, dela é um pouquinho menor, ou seja é no máximo 6.400 com expansão de 12.800 já a SL3 você viu a 25.600 chegando até 51.200 mas essa câmera é uma câmera muito boa para quem quer começar na fotografia. Vamos dizer assim, a Canon T7 é aquela câmera para você que quer começar na fotografia, ainda não tem certeza se em que, em que área, em que ramo da fotografia, em que nicho da fotografia você vai atuar. Então você quer experimentar uma câmera semi profissional, quer utilizar ela com outras lentes, quer ter o domínio dos fatores de exposição, ISO, abertura, quer entender de fotografia de, de forma mais profissional, mas não quer gastar muito, então aqui ó, a Canon T7, mais, a T7 Plus, vai ser a sua escolha. Existe no mercado também a Canon T100, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que está até mais barata que a Canon T7 mais. porém eu não vou recomendar essa câmera para vocês, em termos de investimento e custo-benefício, porque essa câmera tem Alguns recursos a menos que a T7. É uma câmera um pouco mais limitada. E é uma câmera assim que vai, de uma certa forma, não atender bem as suas necessidades. Então, entre T7, e a T100, fique com a T7. Então, aí mais uma vez, 1.989. Você pode pagar em até 10 vezes. Vou deixar o link na descrição. Na mesma situação da nossa Canon SL3, se você estiver interessado clica aí, ajuda o canal, então tá aí, é imperdível também essa oferta da Canon T7 muito bem, depois que você comprou aí a sua Canon SL3 ou sua Canon T7 você vai provavelmente buscar aí uma lente que possa te trazer mais qualidade para determinados tipos de fotografia e para isso então também fiz uma pequena pesquisa de lentes que estão em promoção no mercado vamos começar aqui com a lente 50mm está em promoção aqui no site da magalu a 648 reais em 12 vezes sem juros está bem conta esse valor basicamente o ano passado ano retrasado eu comprei uma lente dessa estava mais cara que esse valor aqui comprei direto na Canon essa lente aqui é fantástica para você utilizar na fotografia do estilo retrato ou seja um ensaio com modelos é uma lente excelente para você tirar Foto de detalhes, então você está num casamento, quer tirar o detalhe das alianças dos noivos, é a lente ideal, detalhes de comida, detalhes aí de decoração de Natal. Essa lente aqui é uma lente muito boa. No canal tem um vídeo aqui a respeito, só dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o vídeo. Mas aí a sugestão que eu estou dando para você é esta aqui. A minha sugestão de lente boa para vídeo, para você começar a gravar vídeos no YouTube com qualidade, é esta lente aqui, a lente 24mm f 2.8 da canon que aqui na amazon está o preço mais barato do mercado que eu encontrei até agora 823 reais está mais barato que até o próprio site da canon É o mesmo esquema em 10 vezes sem juros essa lente aqui a maioria dos vídeos que eu faço no meu canal eu faço com esta lente ela é excelente para você fazer gravações em estúdio gravações aí na sua casa onde você quer gravar vídeo o youtube quer ter uma qualidade bem satisfatória essa lente aqui é é bacana recomendo tem link aqui embaixo na descrição também de review dessa lente para você conhecê-la melhor agora se você está procurando aquela lente que dá um pouco mais de zoom que vai mais além da lente do kit porque a lente do kit ela é 18 55 milímetros então ela termina em 55 mm se você quer uma lente que dê mais zoom, então você vai precisar de uma lente 55 250 ideal para você fotografar animais na natureza ideal para você fotografar esportes porque as pessoas estão longe ideal para você fazer aí fotojornalismo no sentido assim iniciar né em fotografia de fotojornalismo e até no estilo paparazzi porque você tem aqui uma distância focal de até 250 milímetros que vai te ajudar bastante aqui na Amazon também essa lente já é um pouco mais cara é mil e e porém essa lente aqui é uma lente é a lente 55-250 ST tm você vai encontrar você vai encontrar o um modelo mais barato que esta aqui na faixa aí de 700 a 800 reais mas ela não é stm stm é uma lente melhor então aqui também a ideia para você aí da canon 55 250 e, por fim se você quer partir para o vlog quer fazer vlog existe uma lente vai ser aquela lente grande angular de zoom então é essa lente 10 18 da canon é uma lente um pouco mais cara porque é uma lente de construção um pouco mais elaborada está na faixa aí de 1629 também esse preço é atualmente aqui no momento é o melhor preço do mercado eu tive pesquisando aí são esses preços aqui na lente 1018 aqui na amazon logicamente que aqui é se você está realmente interessado em fazer vlog ou até mesmo algumas fotografias de paisagem ou até mesmo de interior de imóveis porém o detalhe é que você precisa de boa luz, tá? Porque ela tem uma abertura, a abertura máxima dela em 10 mm é de 4.5. Então, ela é uma lente, não é uma lente muito clara. Você vai precisar aí de iluminação para ter essa lente funcionando adequadamente. Então, estão aí as dicas para você aproveitar aí na Black Friday deste ano de 2020. Eu espero sinceramente que você consiga comprar a sua primeira câmera e já sair fotografando, já sair fazendo vídeos. E depois que você comprar a sua câmera, acesse aqui no canal a nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes, que tem bastante informação, tem muitos tutoriais ensinando para vocês os princípios básicos de fotografia para você já começar a fotografar sem aquele mistério da fotografia que todo mundo paga é um mistério muito grande quando fotografia tem que ser uma coisa mais simples para você aprender então compra a câmera e depois maratona a nossa playlist guia de fotografia para iniciantes bem como outros vídeos sobre câmeras e também de microfones que temos aí no canal conquiste resultados espero que vocês tenham gostado dessa nossa pesquisa que ela possa te ajudar e se você estiver interessado aí nessas câmeras é só clicar nos links da descrição, como eu falei. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.